Adotar um modelo de justiça restaurativa pode contribuir em quais aspectos com a gestão? Quais os impactos que a justiça restaurativa pode trazer para o dia a dia de uma organização? Impactos da justiça restaurativa. Este é o tema de nossa última conversa desta série que conta com a participação de Carla Buim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Carla, acho que para a gente encerrar nosso bloco, o ideal seria a gente falar um pouco dos impactos da justiça restaurativa pensando nas organizações. Na sua visão, qual é a maior contribuição que a JR, né, a justiça restaurativa, pode trazer é, para uma organização? E fazendo um comparativo frente às outras formas de mediação, é, de conflitos, qual que você acha que é o ganho da justiça restaurativa? É, eu acho uh, que não teria uma, uma questão de uh, hierarquia, vamos dizer, de ganho maior ou menor. Né? Eu acho que é uma coisa de a gente imaginar o um meio mais adequado para uh, um contexto que se coloca. Né? Então, quando até comentei a caixa de ferramentas que o mediador carrega, e, e aí facilitador, no caso da, da restaurativa, é justamente quanto maior o leque de conhecimento do mediador sobre todas as formas, mais eficiente e, e no sentido de mais adequado pode se tornar esse trabalho. Né? Eu acredito que, é, porque a gente tem, dentro da mediação, é, modelos né, mais é, famosos e que, que, que são trabalhados. Então, a mediação de Harvard, que é a avaliativa, a mediação transformativa e a circular narrativa. Né? E a diferença, um pouco, né, se imaginando até para a gente Sim. poder imaginar dentro de um contexto é, da organização, é que a, a mediação de Harvard, né, ela coloca mais ou menos similar o que a gente fala de conciliação, porque é uma mediação que é muito pontual, é, que vai se trabalhar questão é, de valores, questão é, pontuais e não se trabalha as relações ali envolvidas. Né? Então, o que a gente imagina para situações é, que não vão ter a relação continuada no tempo ou alguma decisão, que isso pode também em alguns momentos ser interessante, dentro de uma organização, de uma negociação que precisa ser feita, então mais uma questão de negociação é, mais simples, mais objetiva. E a mediação transformativa e a circular narrativa que se aproxima da justiça restaurativa dos princípios que a gente conversou até agora, que é o trabalho é, maior daquela da, da base do iceberg e que eu imagino né, dessa inovação, vamos dizer, né, de a gente levar né? para as organizações esses princípios todos uh, como um preparo pessoal de uh, lidar com as questões conflituosas de olhar para as situações de conflito de uma forma diferenciada né e aí me vem até uma questão Tiago até fazendo um link com né, o que você uh, que a gente conversou um pouquinho no, no, no encontro passado uh, do que me, me mobilizou e qual foi o maior ganho enfim que eu acredito que com esse trabalho, com é, é, essa experiência né, a partir desses princípios da mediação e da justiça restaurativa, nessa questão é, de lidar com os seus conflitos internos, é, a gente tem uma percepção também da possibilidade de cada um de nós de resolver os nossos conflitos. Então, nesse sentido, já por si só, é, te, tor nos tornamos cidadãos mais é, responsáveis, é, cidadãos, onde, consiga, onde a gente consegue resolver as nossas questões sem delegar para outro a, a, a decisão de se eu estou certo, de como eu te, devo conduzir ou não, é, como eu, o que, que eu tenho que fazer. Então, é, é uma, uma proposta né, é, colaborativa de, de, de, de, de trabalho e também colaborativa, no princípio, consigo mesmo. Então, a questão, mesmo, sabe assim, até de, de mudança de se imaginar, não é a transcendência que vem de fora para dentro, mas a imanência, a possibilidade que todos nós temos é, de lidar com as nossas questões. Então, vai um ganho até nesse ponto, né quando a gente fala do ganho do dia a dia, sem dúvida nenhuma, com olhar objetivo para decisões que são tomadas objetivamente, para relações que são trabalhadas e, com isso, se essas relações estão sendo trabalhadas de uma forma é, melhor, o ambiente vai ser outro. É, também a questão da sustentabilidade, que eu acho que a gente pode trazer aí também, porque quando a gente imagina a questão do, da, da sustentabilidade só no olhar do meio ambiente, né, destacado a questão do respeito do, com, com o meio ambi ambiente, eu vejo que está diretamente ligado do respeito com a gente e com o outro. Porque se, se eu não me relaciono bem comigo mesmo, se eu não me relaciono bem com quem está uh, ao meu lado, como é que eu vou me relacionar bem com o meio onde eu vivo? A questão de respeito também chega até nessa questão da sustentabilidade que eu tenho feito esse link também, né, de, da mediação também como uma ferramenta para essa noção de sustentabilidade, então acho que todos esses ganhos a gente vai tendo né, é, em termos de cidadania, em termos de uma uh, sociedade de pessoas mais responsáveis, é, não infantilizadas, que precisam é, ter alguém sempre para decidir o que está certo, o que está errado, é, e... controlador. Né? Exatamente, então a gente muda a, essa essa noção e esse olhar e esse modo, vamos dizer, o paradigma, a palavra né? é meio batida, mas é, é uma mudança de paradigma mesmo. né A gente sai de um paradigma da modernidade, né de fragmentação, é, de pensamento linear, de causa e efeito, e vamos para um, um, um outro uh, lugar, que é um lugar de é, soma, né? de consideração pela diversidade, de consideração pelo diferente, do olhar que o diferente pode ter é, como um complemento, né? do pensamento complexo, de se imaginar que não existe essa situação somente por um fator analisado linearmente, mas que são uma série de fatores, né? a gente sai é, daquela noção de ou isto ou aquilo de extremos. Né? e sim de possibilidades inúmeras que possam existir nesse meio de caminho. Então, toda essa, essa mudança é, acaba sendo, não apenas né, num resultado ali é, mensurável diretamente, acho que podemos sim ter também isso objetivamente, para a gente não perder esse lado objetivo, de jeito nenhum, mas também algo maior, né? que é algo que, que, que passa para uma cultura diferente. Então, pelo que você falou, estou pensando, obviamente, que na área pública, no setor público, é, os impactos, eles poderiam ser, e a gente também falou, voltando um pouco, da, da possibilidade de começar pequeno, né, que você até uhum. falou da potencialidade do pequeno, de que os impactos que começam pequeno, eles possam se viralizar, né, se tornar viral, e, e assim a gente expandindo a nossa abrangência com ações relativas à justiça restaurativa, e como você pensa na rede, né, na cadeia, isso pode trazer, de fato, benefícios para o cidadão. Né? Porque o pessoal que trabalha, que está envolvido num ambiente mais, é, vamos dizer assim, mais humano, como você colocou, obviamente vai ter a tratativa também mais humana e vai trazer esses princípios com os quais eles. Eles conviveram dentro do ambiente de trabalho para os terceiros, para os externos que são cidadãos na área do serviço público. Sem dúvida, Seria sem dúvida. Algo... É nesse sentido o, o impacto é, dessa mudança uh, de cultura, né, onde não tem a competitividade como uh, uma métrica de qualidade para ser atingida. Né, dentro da, da, da, da organização, né, do setor público, mas algo como, como a colaboração pode auxiliar né, no, no, na, na questão de emergir o melhor de cada um e poder aí ter esse mapeamento, né? o que, que cada um, porque às vezes tem uma atividade que está sendo desenvolvida, por uma pessoa essa pessoa não tem afinidade não está curtindo o que está fazendo não tem a vontade de fazer então até nesse sentido né de é uma possibilidade de olha o que, que aqui você pode contribuir qual é o seu então tem um, um espaço para uh, surgir uh, questões e aí a criatividade que até então não tinham surgido né? e aí, aí o ambiente muda totalmente que é essa essa questão de você Está num ambiente de trabalho onde tem essa mudança de cultura de que um não precisa pisar no outro para conseguir ser reconhecido, né? Como é que a gente pode mudar também? Porque aí é uma questão que começa pequena, mas vai reverberando e vai mexendo com várias, né? Então a questão de é, como vai ter um, uma, uma uma avaliação da qualidade do trabalho de alguém. É, tudo isso precisa ser desenvolvido e vai sendo adequado a essa nossa for nova forma. Então, quando eu falo da linguagem mediadora, que eu acho que é aí que é o grande ponto, que quando a gente fala trabalhos colaborativos, é, economia é, criativa, é, colaborativa, isso tudo, é, teoricamente, a gente sabe que é maravilhoso. Agora, quando a gente vai colocar na prática, é a questão da coerência, da forma também de se colocar em prática trabalhos. Porque às vezes a gente está falando da mediação e a gente vive isso, por exemplo, entre mediadores. A gente está falando da mediação, falando dessa possibilidade de conversa. E aí vem uma dificuldade, uma linguagem que está sendo utilizada, que é completamente contrária ao, ao, ao propósito que se coloca. Então, esse cuidado é, é que, que vai também acontecendo, né? de adequar uh, todas as, as, as, né? as formas, estruturas da, da organização com essa linguagem que mude realmente uh, essa forma de, de, de, né, de lidar com, com as questões pessoais, com as relações pessoais. Então, até para a gente amplificar os impactos, a gente poderia pensar que a justiça restaurativa ela teria duas grandes possibilidades de contribuição. Uma é na formação da, de mediadores, para lidar objetivamente com os conflitos que com certeza irão nascer no dia a dia das do relacionamento das pessoas. E outro seria tentar difundir essa linguagem é, da justiça restaurativa de forma muito mais genérica, para que isso seja quase que uma um valor, assim uma perspectiva, alguns princípios a serem arraigados por todos, a serem defendidos por todos da organização. A gente pode sim. dizer que tem essas duas linhas sim, de contribuição. Sim. É claro, claro. É... Vai... É, acontecendo, né, a coisa da reverberação e com o cuidado, com o acompanhamento, né? porque não é um trabalho que dê para acontecer num único momento, mesmo quando a gente até levar o que a gente trabalha da mediação, por exemplo, é, numa mediação de conflitos de casal, é, eu sempre proponho, depois de seis meses de realizado o acordo, quando a gente consegue chegar ao acordo, depois de seis meses a gente ter uma, um encontro de supervisão. Né, para dizer, olha, como é que vocês estão é, trabalhando essa questão, os combinados, enfim. Então é algo porque precisa ser lembrado. Nós temos um automático conosco de muitos anos que a gente traz aí é, de um, uma cultura da, do, do patriarcado é, de poder, de hierarquia, de competição, é, de medo, de culpa. E aí como, né, como resgatar a questão do matriarcado, de comunidades onde não existiam esse, esse, essa forma uh, de estar constituído né? e, e é um exercício é um exercício porque a gente precisa ir lembrando e eu, eu falo isso né a partir de uma reflexão pessoal é, de, que muitas vezes eu entro em atitudes automáticas é, e, e repito um modelo que eu que não é eu sei que não é por ali né? Mas isso que eu acho que levando dentro de uma organização, essa reflexão e esse trabalho de, olha, como é que estamos conduzindo, a partir de que modelo está sendo é, realizada essa ação, esse projeto, ou essa atitude, né? e como ir trabalhando para que tenha uma mudança dessa essa perspectiva. É uma ação de médio e longo prazo. Sem dúvida, hum. claro. Eu acho que não dá para a gente pensar... É, essa questão da, da mediação e da justiça restaurativa tem efeitos de que a gente consegue prazo. de curto, curto prazo, a gente consegue identificar, mas quando você me fala dos impactos, eu acho que a longo prazo é uma construção realmente é, ideológica é, de uma construção de uma nova cultura, é, que acaba chegando, né, é, podendo chegar, tendo essa, essa possibilidade de chegar em algo mais amplo. Bom, Carla, acho que a gente encerra então aqui a nossa série, o nosso papo sobre a justiça restaurativa gostaria muito de agradecer novamente a sua participação a sua disposição de estar aqui com a gente hoje aqui conversando sobre esse tema como você sabe pessoalmente eu gosto muito dele né? então acho que para a gente fechar você teria algum uma coisa a falar que gostaria de deixar algum recado para as pessoas que nos assistem acho que talvez a questão é um convite, um convite para conhecer, né? um convite para conhecer o, o, o trabalho que se propõe a mediação, é, o que se propõe a justiça restaurativa, né? para as pessoas que ainda não tiveram esse contato e realmente para conhecer, porque é, muito tem se falado agora nessa né, questão, vem muito do, do Judiciário, do CNJ, é, Semana da Conciliação, ou mesmo do Código de Processo Civil, e aí me dá uh, um receio, né, não gosto de, de, da questão do, de partir do receio, mas uma questão de atenção, talvez seja a palavra melhor, é, que a gente precisa ter uma atenção ao que está sendo falado sobre mediação, conciliação, e sei lá, se não respinga para a Justiça Restaurativa. Então, que realmente é um, é, um, é um trabalho que não é a solução de todos os problemas, não é nada disso, mas é uma proposta de mudança de olhar para a situação de conflito e a partir de um trabalho também interior. Então, ficaria esse convite. Tá bom, muito obrigado novamente. Eu e que agradeço. contar com outras oportunidades, com a sua presença e colaboração. Sem dúvida, quando precisar. cerramos então a série Conversações Justiça Restaurativa que contou com a participação de Carla Boim, mediadora com atuação em gestão de conflitos e mediação. Esperamos que nossas conversas tenham gerado reflexão. Este é um tema muito importante e que deve ser constantemente revisitado por todos nós. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E eu sou Tiago Santos e você acabou de assistir a mais um programa Conversações.